E aí família, beleza? Como é que você tá? Você tá bem? Eu tô muito bem, graças a Deus e bem-vindos aí a mais um vídeo desse canal maravilhoso Antes de começar o vídeo, eu quero te perguntar uma coisa Você tá mandando um canal pra algum amigo seu vir aqui conhecer, mano? Tá mandando? Tá mandando mesmo? Mano, comenta aqui embaixo, eu quero saber se você já comentou com algum amigo seu que ele falou assim Mano, eu gostei, eu fui lá e o moleque é legal, eu me inscrevi, pô, valeu aí por ter indicado o canal Alguma coisa rolou no comentário? Fala aí mano, deixa aí embaixo aí que eu quero saber muito sobre o que tá acontecendo. Bom mano, como você pode ver no título desse vídeo, esse vídeo aqui é, é um, será que é uma tristeza? mano? O que tá acontecendo? Por que, que a Rockstar pode ter feito alguma coisa no GTA que possa atrasar? Eu ainda não vi o vídeo, tá ligado? Mas o vídeo é péssimas notícias. Eu tô muito curioso pra saber porque esse vídeo tem a ver com o meu dia de hoje. Hoje eu ia lá no trampo conversando com meu amigo que joga muito GTA a gente comentou sobre o GTA 6 e ele comentou que a comunidade do GTA 5 tá reclamando, tá ligado? Sobre o, o jogo. Tá falando que já não tá mais legal, de tanta atualização o jogo tá tendo muito bug. Então, é, justamente hoje, esse canal do Gigatron postou um vídeo falando que tem péssimas notícias. E de quem? Do GTA, velho só que do GTA 6, então eu fiquei muito curioso e eu vou acessar aqui o vídeo e bora assistir comigo E mano, não esquece, se você tem algum amigo que curte o GTA, fala pra ele vir aqui no canal e se inscrever Porque a gente vai fazer uns roleplayzinhos maneiro a partir de semana que vem, beleza? Então bora lá mano, vamos assistir o vídeo comigo, tamo juntos Vamos ver aqui o que, que o Gigatron tem pra anunciar pra gente sobre o GTA 6, mano o que, que será que vai rolar? Véio? E aí galera, tudo certo? Beleza Deixa eu jogar. perguntar uma coisa para você. Você está afim de jogar o GTA 6? Você quer jogar esse game que tá demorando Muito. tanto para sair? Então, o vídeo de hoje tem notícias que não são muito animadoras sobre o GTA 6. Ih, rapaz. Agora, o pior de tudo é que o vídeo de hoje, galera, não é sobre rumores. Não. O vídeo de hoje é notícia. Não, nada de rumor, é notícia. Isso aqui vem da Kotaku, de um jornalista da Kotaku que trocou ideia, que conversou com funcionários e ex-funcionários da Rockstar. Eu já vou explicar tudo pra vocês, mas antes, deixa o like, galera, porque o like me ajuda demais aqui é isso no canal. Aí, galera. Link não esquece de deixar hein? o like pra dar aquela força pro trampo e vamos lá. Então vamos lá, o que que tá acontecendo? Bora. O Jason Schreier, da Kotaku, é, ele andou indo atrás né, de funcionários e ex-funcionários da Rockstar né, pra saber sobre a política de trabalho da empresa, sobre o crunch da empresa. Né. Bom, pra quem não sabe, né, pra quem não tá muito ligado, a Rockstar no passado se envolveu em polêmicas de crunch, né? de que pra quem não sabe é tipo assim, as pessoas serem forçadas a trabalhar muitas e muitas horas por semana. É. Aconteceu essa polêmica é uma ah, novidade. O lançamento do Red Dead 2, aconteceu no Red Dead 1, né? Teve até aquela polêmica que teve um funcionário que chamou a empresa de Olho de Sauron e a própria Kotaku foi quem noticiou tudo, quem cobriu tudo, né? Então o Jason, que é um dos principais jornalistas da Kotaku, ele queria saber como que as coisas estão hoje, né? Com esses funcionários e tal, se melhorou, se ainda tem o lance do Crunch, E ele acabou tendo acesso a um e-mail, né? De dentro da Rockstar e esse e-mail, ele transmitia pros funcionários uma ideia de que melhorou a política de trabalho dentro da empresa né que agora os crunches melhoraram diminuíram e mais do que isso olha eu tô meio em silêncio porque eu tô tentando prestar atenção o meu celular tocou aqui mas assim é... eu tô vendo que é treta velho. eu tô vendo que é treta dentro da empresa é... mano vamos lá vamos continuar acompanhando aqui ver o que esses caras Vão resolver sobre esse jogo. Isso. Segundo o que ele conversou com alguns funcionários, a Rockstar demitiu várias é, pessoas que tinham cargo alto lá dentro porque eles seriam, né, pelo que eles estavam falando, que eles seriam muito tóxicos e trabalharam muito. Inclusive, ele deu a entender, ele sugeriu que o Dan Houser foi um dos mandados embora por esse motivo. Isso é o que ele tá sugerindo no texto dele, tá, galera? Tá, diga o que, que isso tudo tem a ver com o GTA 6? Então, ele meio que afirma que isso vai influenciar o lançamento do próximo game. Olha só essa parte parte do texto um plano que a administração combinou para o próximo jogo uma nova entrada na franquia GTA é para começar com o um tamanho moderado no lançamento o que para os padrões da Rockstar ainda é um grande jogo e será expandido com updates regulares ao longo do tempo o que ajuda a diminuir o estresse e o crunch ou seja galera o texto está confirmando que o próximo jogo da Rockstar é GTA, não diz que é GTA 6 é. né? até porque a gente não sabe se o nome do próximo grande GTA vai ser GTA 6 mas a gente entendi. acredita que sim entendi, a gente tá tentando entender aqui é uma suposição então na verdade pode ser que seja o comentário do próprio jogo Próprio GTA, né? Então vamos, vamos continuar assistindo. Né? Ou seja, se isso aqui tiver correto, próximo jogo não é Bully, não é LA Noir, não é Red Dead, não é Max Payne, é GTA 6. Agora, olha só, isso também uma boa diz que o próximo jogo da Rockstar não vai ser um jogo tão grandioso quanto a gente tá acostumado. Ele diz que ele vai ser um jogo de tamanho moderado, o que ainda é grande, né? Os hum. padrões da Rockstar são muito altos, então provavelmente ainda vai ser um jogo muito grande. Esse lance do moderado, galera, me deixou um pouquinho com o pé atrás. Não pelo fato de que o GTA não vai ser um jogo tão grande. Eu tenho certeza de que o GTA 6, mesmo que ele não for um jogo tão gigantesco e grandioso, ele ainda vai ser um jogo divertido. De jogar GTA é sempre muito bom. Inclusive, é. eu acho que eles não precisavam colocar umas paradas colossal que nem no Red Dead 2. Tipo, os caras colocou 60 horas de campanha. 30 horas de campanha com Nossa. ritmo muito bom ali, pra mim tá lindo, sensacional. 60 horas é pra você fazer 100% no game. Eu gosto mais que eles investam em tamanho de mapa e variedade de cenários dentro de um mesmo mapa. Sim, até como porque era o GTA, no GTA tem San uma Portanto, Lembrar que o moderado grande. da Rockstar, galera, ainda é um jogão absurdo. E por incrível que pareça, hoje eu e ele tava conversando, meu amigo lá no trampo, ele falou que o San Andreas foi um jogo maior, até que o próprio GTA V, tipo, eu que não sou acostumado a jogar o GTA, pra mim também isso é uma novidade. Então assim, será que além do GTA V já ser um mapa menor, será que isso pode ser uma suposição de que o jogo vai ter uma redução? Tipo, no tamanho do mapa E não no tamanho da história Sei lá, velho é bem importante lembrar isso. E esse lance de diminuir a complexidade dos jogos pra aumentar a frequência de lançamento, eu gostei disso daí. Pra mim é uma notícia boa. P isso é minha opinião, né? Queria saber de vocês também. O que me deixou um pé atrás, galera, com tudo isso, é que ele será atualizado com updates regulares. Update regular, galera, me transmite a ideia de online. Isso me dá um pouco de receio do próximo jogo da Rockstar ser focado mais no online do que na campanha. Isso aqui, óbvio, é eu que tô falando, tá, galera? Isso aqui é eu que tô especulando em cima. Sim, espero que eu esteja errado nesse ponto aqui, né? Mas me deixou meio assim, sei lá, o que vocês acham? Eu espero que eles ainda entendam a força e a importância do modo história. E mesmo que seja update regular, que tenha conteúdo a mais também pro modo história do game, não só pro modo online, porque isso seria meio triste, né? E essas afirmações do Jason, né, batem com algumas coisas que o CEO da Take-Two disse no passado, né? O Stroll Zilnic, né? Ele falou que os jogos da Rockstar seriam menores do que o de costume, com menos pressão em cima dos desenvolvedores e e com lançamentos mais curtos entre um e outro, né? Essa parte de lançamento curto entre um e outro, só que não tá batendo muito com o... Olha, mano, eu sei que pode ser chato, tá ligado? Mas assim, a gente tem que entender também que atrás de cada game existe programador, existe é, o técnico gráfico, tem tudo, mano. É um conjunto muito grande. Então, assim, é claro, né, velho? Eu acho que, assim, é uma pena os caras reduzirem alguma coisa porque... É, para adiantar o lançamento, sei lá... Ou que bexiga que eles querem fazer, tá ligado? Eu acho que assim... Se a demanda é grande... O GTA é muito bem vendido, cara. Tudo que, mano, o GTA é, é um Midas. Onde põe a mão, é, vira ouro. Então, eu acho que eles teriam que investir em mais pessoas para trabalhar. Eu acho também é muito... Mano, é, é um bagulho tão louco. Deve ser uma desconfiança tão grande em contratar pessoas e as pessoas... Vazarem isso para outras empresas, outras empresas acabarem usando as ideias, mano. Deve ser só pessoa de super confiança mesmo para trabalhar, tá ligado? Com esses caras. É porque é, mili é muito tempo, cara. GTA é muito tempo e eles surpreendem cada vez que eles lançam um jogo. Eu acho que o 6 não vai ser diferente, tá ligado? Jason Schreier, né? Agora você tá falando assim, ah, até que não tá tão ruim essas notícias aí, não. Né? Não tem nada de ruim, né? É. Então, agora é que vem a pior notícia. Agora é que vem o banho de água fria brabo, né? Tá Olha beleza. essa parte do texto aqui. Mas tem um problema. O próximo grande projeto da Rockstar ainda está no começo do desenvolvimento. Quando a produção se intensificar e o jogo chegar perto do lançamento, será que horas extras também vão vir junto? O Jason Schreier está afirmando que o game está no começo do desenvolvimento. Meu Deus, cara. Minha opinião, galera. Eu acho que ninguém falou isso pra ele, não, viu? Eu acho que é uma conclusão que ele tá tirando em cima das coisas que ele ouviu. Eu acho que ele tá só especulando isso aí, porque ele não diz como... Não é possível, velho. Não é possível. Mano, os caras teve muito tempo pra trabalhar. Mano, quanto tempo faz que o GTA V foi lançado? Pra tá no começo de um game. Cara, é o game de... História da Rockstar, velho. Não pode ser, mano. Como ele conseguiu essa informação, né? Eu não acho que o jogo tá no começo do desenvolvimento, galera. A Rockstar já começa a desenvolver um game assim que o anterior termina. E assim, eles têm uma base de funcionários gigantesca. São, tipo, acho que é 2 mil funcionários, se eu não me engano. E, tipo, desde o lançamento do Red Dead, eles estão todos focados nos updates online. Tipo, faz sentido isso pra vocês, né? Não, não sei, eu né, acho, velho. Achismo meu. Eu acho que eles estão pelo menos na metade do game. Mas vamos a partir do ponto de vista que o Jason ouviu isso... Cara, e ouvi tanto dizer é... assim, nossa, o GTA já deve tá estar quase, quase finalizando, deve ser detalhes, esses bagulho, cara, como... Meu Deus, velho. Realmente está no começo. Quando que vai vir esse jogo, mano? Tipo, nada no meio do caminho? Tipo, nem um Bully 2? Manja. Triste, né? Olha, é, não é, mano, mano. Os jogos terão um tempo menor de desenvolvimento, né? Então não demoraria tanto para sair. Mas para não deixar vocês tristes, lembrem-se que quando o GTA V foi anunciado, ele não tava tão avançado no desenvolvimento, né? Então, assim, dois anos dá para eles fazerem muitas coisas. E eu ainda acho que o anúncio não vai demorar tanto para sair, não. Quando eles tiver alguma coisa boa para mostrar, provavelmente vem o anúncio do GTA 6. Galera, olha só a atualização de última hora nesse vídeo. Os outros dois insiders mais confiáveis da Rockstar tiveram a mesma impressão que eu. Segundo eles, tanto o TES Fans quanto o Ian, que são insiders que já vazaram muita coisa confiável, disseram que não acreditam que o jogo tá no começo do desenvolvimento. Pois é, eu tinha cara, até tweetado isso como. daí, ou seja, não foi só eu que tive essa impressão. Ou seja, talvez não tenham tantas notícias tão ruins sobre o GTA 6 assim, né? Bom, pessoal, isso foi tudo. queria é... trazer esse vídeo curto aqui para atualizar vocês assim. sobre a franquia GTA e tal. Fechou? Muito obrigado, sucesso, abraço e até mais. Valeu, Giga. Bom, mano, assim... É... Que nem o Jogatron falou, tá ligado? Talvez isso seja uma especulação e não uma realidade. É muito difícil acreditar que a Rockstar ia dar essa mancada de estar tá no começo, velho, do jogo. Porque, cara, é muito, muito tempo. Meu Deus, cara, como assim? Cara, com a, o COD, é, eles são três empresas diferentes. Tudo bem que, às vezes, eles cagam no pau no lançamento de uma... De um jogo que poderia ter sido um outro melhor. Só que ele sempre tem alguma coisa na manga. Agora, pelo que eu entendi a notícia que esse, esse cara né, que trabalhava lá, eu, eu acho que saiu se eu não me engano, se eu não estou errado, ele deu notícia. É porque. Como se eles não tivessem nada em, em mente, velho. Tipo, o cara, tá na sorte. Ah, tomara que dê tempo de fazer o jogo. Entendeu? E outra. Como que os caras vão trabalhar, tipo, agora nesse meio tempo, mano? Em 2020, em plena loucura que a gente tá, não tem como, mano. Os caras não vão conseguir fazer, se tiver no começo. Então, assim, eu acho que realmente esse jogo pode estar tá um pouco pra lá da metade. E o restante, começar que nem o GTA V foi atualização, melhoras, mas o jogo praticamente, né, mano? É mais a parte online do jogo, agora, cara... Se tiver no começo realmente, a Rockstar vai deixar a gente aí na mão por mais alguns anos no GTA 5, hein? Hum, caraca, que pena, velho. É que nem uma expectativa que eu tinha do Call of Duty. O COD lançou o Call of Duty Ghosts, foi um jogo que eu adorei ter jogado. E aí acabou que eles é, não lançaram um COD 2. E eles deixaram a gente naquele gostinho de vai ter próximo no final do jogo. Quem jogou moda história dele viu que não acabou tá ligado deixou uma continuação uh, só que ela nunca apareceu pra gente bom mas eu espero que você tenha gostado do vídeo comenta aí o que você acha sobre esse assunto que é bem interessante saber bom eu quero dizer que até semana que vem aí agora meu querido bom final de semana a todos tamo junto comenta aí o que que você achou realmente vai lá mano convida o seu amigo a assistir para ele também dar a ideia dele aqui o que que ele achou também Tamo junto aí, manos. Valeu, até o próximo vídeo na segunda-feira, hein, cara. Ó, vamos lá. Aguardo você aqui, hein. Tamo junto. Valeu. Vídeo todas as, todos os dias às 19h de segunda a sexta. Se inscreve, compartilha e deixa o like. Valeu.